Jesus Cristo, eu confesso às vezes que somos tão falhos, Falo por mim, e ontem eu fiquei um pouco abatido porque às vezes a situação não se resolve, às vezes nós gostaríamos que as coisas acontecessem conforme a nossa vontade, mas nem sempre é assim que acontece, então ao deparar-me com as adversidades inesperadas, eu confesso que minha alma se abateu profundamente e houve um momento tão profundo, tão forte, um sentimento tão angustioso, angustiante, de melhor dizendo, em que eu pensava comigo, será que Deus está chateado comigo e por causa disso me deixou de lado, por causa disso me abandonou? E eu confesso que durante o resto da tarde eu fiquei bastante abatido por causa disso, não só das circunstâncias que não me são favoráveis Mas como também fiquei abatido por causa desse sentimento negativo que vem em nossas vidas muitas vezes Esquecendo-me esquecendo completamente do cuidado desse Deus amoroso Até que de repente, hoje pela manhã, ainda um pouco abatido, eu fui buscar o pão. E de repente eu deparo com meu sobrinho e eu falei, conversando, ele disse que foi fazer um trabalho numa casa de espécie de asilo, uma casa de recuperação de pessoas idosas. Então ele me contou perplexo a situação de um homem que tinha minha idade. Não que eu seja tão idoso, apesar que já cheguei à terceira idade, no meu entendimento. Mas a grande realidade é que este homem já havia sofrido três derrames, estava num leito de enfermidade, e muitas vezes esquecido, porque não havia quem o levasse ao sol. E ele ficava num quarto. E meu sobrinho, bastante sensibilizado, ele está fazendo uma espécie de uma reforma neste lugar. Então eu vi o quanto somos, ou quanto eu estava sendo egocêntrico. E às vezes nós esquecemos dos problemas lá fora. Olhamos apenas para os nossos próprios umbigos e esquecemos de olhar para a janela para ver que a situação lá fora, pessoas sofrem muito mais do que a gente. E ainda que eu estivesse no lugar desse ancião, cheio de escaras no corpo, num leito de enfermidade, eu jamais posso esquecer o que foi feito por mim na cruz do Calvário. Eu sempre costumo falar da redundância de sermos efêmeros, de sermos sazonais. Porque nós passamos tão rápido, e é a realidade, de sermos perecíveis. E no entanto, Deus em sua grande misericórdia, em meio a tantos que se perdem, resolveu estender a sua mão para mim. Aí novamente eu me torno um egocêntrico, me achando que eu sou o centro da questão. Mas não se trata disso. Se trata de muitas vezes esquecermos de sermos grato ao que foi feito na cruz do Calvário. Porque como testifica-se nos Evangelhos, Deus amou o homem de tal maneira que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não importa os problemas, as dificuldades. Quando eu falo de olharmos apenas para os nossos próprios umbigos, Ainda neste momento, nós temos, estamos presenciando uma guerra entre Rússia e, infelizmente, a Ucrânia, onde pessoas fogem desesperadas, bombas estão caindo, enfim. Sem contar em outros países que, comunistas, tais como a China, Coreia do Norte, onde o cristianismo é perseguido de forma contumaz, onde mártires são formados a cada instante. E, no entanto, vivemos uma nação tão tranquila, em que podemos regozijar de podermos meditar no que aqui está escrito, que é as Sagradas Escrituras. Podermos andar e falar deste amor, desse Deus maravilhoso. Mas, no entanto, nós esquecemos das beneses. Ainda que haja dificuldade, ainda que hajam problemas, não devemos esquecer desse Deus maravilhoso. Então, quando eu voltei, ainda, mesmo passando por dificuldade, eu sempre repito, não houve uma noite que eu dormi com fome, com frio ou com sede. Então, envergonhado, eu pedi a Deus que me perdoasse. Mas não só isso, porque eu sei de onde Ele me tirou. Por mim mesmo, eu jamais teria saído de lá. Quantos amigos meus morreram escravizado pela álcool, pelas drogas, enfim. Mas, no entanto... Deus, por sua misericórdia, estendeu a mão para mim e me trouxe, e ainda por cima, tem uma vida eterna. O que importa é o que acontecerá daqui a 30, 40 anos, quando não estarei mais sobre essa terra. Aliás, eu não sei se estarei sobre essa terra no dia de amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. O que importa é que no dia de hoje Deus tem cuidado de mim. E é por isso que eu, depois de buscar a Deus... Lembrei-me de tudo que ele fez por mim e pode fazer por qualquer um de nós. E eu peço a Deus, porque vivi análogo àqueles judeus, aqueles escravos hebreus que saíram do Egito e reclamavam por causa das dificuldades que haviam no deserto e não notaram, por exemplo, a nuvem e durante o dia cobria-lhes para que eles não pudessem ser esturricados pelo sol. Durante a noite, porque o frio é intenso no deserto, o sol e o maná que caíam dos céus, preferiam reclamar. Inconscientemente, eu estava pensando, ó oh Deus, por que o Senhor me tirou do bar dos três fazendas? Pelo menos lá eu podia beber, ficar bêbado, caído, satisfazia os meus desejos, a minha ânsia de bebida. Então me humilhei perante a Deus e pedi a Ele que me perdoasse, porque eu sei em quem eu tenho crido, mas tem hora que parece que as dúvidas pairam sobre nossa mente e nós nos deixamos levar pelas adversidades, esquecendo que em tudo Deus tem um propósito e que a Tua misericórdia é infinita. Por isso, isto é mais um pedido de perdão a Deus, por saber que Ele é comigo, por saber que Ele... Tem tido compaixão da minha vida. Aí sim estou sendo egocêntrico. Não de forma. De forma ambiciosa, não de forma. Eu não estou achando aqui o termo certo. Não de forma antropocêntrica. Mas estou sendo egocêntrico de forma sincera porque saber que em meio a tantos que perecem, não de forma altiva, para que se fique bem mais claro, não estou sendo altivo, não estou sendo orgulhoso, não de forma ambiciosa, orgulhosa, mas estou sendo egoísta para olhar que no meio de tantas pessoas que perderam-se, que se perdem e que se perderam. Eu alcancei de Deus a misericórdia, porque se os meus olhos fecharem aqui na terra, com certeza, no céu eu estarei, porque eu creio numa vida posterior, assim como creio que a vida não passa de um estágio para essa vida posterior. Por isso é que eu peço a Deus, não só que me perdoe, mas como ele conseguiu mudar aquele coração daquele alcoólatra que levantava pela manhã com sede de beber e bebia até ficar bêbado. E assim, sucessivamente, Deus transformou. E me dê uma novamente, e que ele possa modificar mais uma vez. Porque como está escrito, a vereda do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Esse provérbios é o Provérbios 4. Neste mesmo capítulo nós encontramos algo tão profundo que diz: Sobre tudo que deves guardar, guarde o seu coração, porque deles procedem todas as saídas. Que meu coração não esteja nas adversidades ou esteja nas benesses que Deus pode me dar. Porque tudo isso é efêmero, tudo isso é passageiro. Mas que meu coração esteja em Cristo Jesus. Porque ele não estava em Cristo quando aquele alcoólico estendeu as mãos pedindo misericórdia. E Deus estendeu as mãos para mim. Bendito seja o teu santo nome. Amém.